Eu acredito que o SEBRAE foi importante até antes do período da pandemia. Meu nome é Andressa Vapnik, sou ferante aqui no, na Feira, em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê. E eu tenho uma barraca de crepe francês. Como Ferantes, no dia a dia a gente não consegue parar e conversar, e o Sebrae possibilitou isso, trazendo todos nós em uma sala para trocar essas ideias e ainda trazendo um conteúdo super técnico para a gente. Foi fundamental participar dessa oficina durante o período de pandemia. Eu acredito que o Sebrae ele está, ele estava presente com a gente antes, durante e agora, depois. A troca que nós tivemos aqui foi muito importante, além de todo o suporte e embasamento, fundamento técnico que o SEBRAE pôde trazer para a gente. Acredito que o SEBRAE foi importante até antes do período da pandemia. Com essa situação que veio, a gente só pensou em trazer os novos projetos que a gente já tinha pensado e inovar mais ainda. A nossa empresa estava bem estruturada, então, nós conseguimos ficar um mês fechado, é, sentir como o mercado ia, ia reagir, e depois nós sentamos e vimos que a gente tinha que tirar, por exemplo, o delivery do papel. E como a gente já tinha um planejamento, já tinha um, uma estrutura bem formada, é, eu acho que foi mais fácil da gente passar por esse período. Para você que é um novo empreendedor, é, tenha coragem, é, pense à frente, porque se você estiver pensando à frente, quando alguma coisa vier te afetar, você vai, ter, vai estar um pouco mais preparado. Você vai ter um suspiro, um respiro para parar, pensar e tomar sua próxima decisão. Meu nome é Tatiana Chicani, eu sou feirante aqui na Feira Noturna de sexta-feira. Trabalho com a comida árabe. eu trabalhava antes da pandemia somente com a feira né agora em função da pandemia a gente teve o trabalho paralisado por quatro meses na feira né e a gente teve que trabalhar começar a trabalhar de outra forma que foi com o delivery né de repente assim a gente teve que se re reinventar na realidade né depois de 30 dias já que tinha parado o processo o trabalho da feira a gente já começou o delivery do jeito que a gente tinha possibilidade, né? Ligando para cliente, sendo meio cara de pau, entendeu? Ligando para cliente, colocando na rede social Instagram, Facebook, mandando WhatsApp. E o cliente acabou sendo muito solidário, entendeu? Continuou comprando com a gente. Então, assim, a gente foi acreditando que era possível que podia continuar, entendeu? É, o Sebrae, ele, na realidade, ele nos auxiliou, né? A gente teve encontros, né? Assim, pelo WhatsApp, né? E assim, teve uma consultora do Sebrae que ligou pra gente e ela se, se dispôs a ajudar no que fosse possível, entendeu? Então, assim, houve muita solidariedade da parte do Sebrae pra gente, que é pequeno, né? Olha, acho que a mensagem que a gente pode deixar é não desistir, porque sempre vai ter um mar revolto, entendeu? Mas você não pode desistir, porque a dificuldade sempre vai existir. Mas a gente tem que sempre estar enxergando uma luz no fundo do túnel, entendeu? O objetivo do curso é trazer as boas práticas de quem trabalha com alimentação, uma melhor gestão para todos eles, é, falando de estoque, de engenharia de cardápios, de procedimento operacional padrão, ou seja, uma melhoria em toda a gestão, qualificação técnica e também é, a melhoria das questões financeiras, de como eles trabalham com o dinheiro, melhoria nos atend no atendimento aos clientes. Hoje foi a finalização desse projeto de feirantes, né, onde entregamos os certificados. Esse projeto começou em fevereiro e hoje foi a finalização dele. Um ano bastante atípico, um ano no qual nós precisamos, nós tivemos que nos adaptar juntamente com esse grupo, mas hoje conseguimos concluir mais uma fase, mais uma etapa com a finalização deste é, dessa parceria entre o SEBRAE e a Prefeitura de Mogi das Cruzes, juntamente com a Secretaria de Agricultura.